Executamos, cara. Rapaz, ah, é, é meu, mano. Isso é meu. Cara. Santos Futebol Clube preenchendo aí o nosso primeiro time. Temos aqui a arte do Santos. Grafite, como vem o Santos? Rapaz, vem embalado. Apesar do resultado hoje não foi o melhor possível, mas classificou, né? E nessa fase... Está tudo equilibrado. Chico, mata-mata, é, tem favoritismo? Não tem, não tem, mas acho melhor perguntar isso para grafite, porque eu posso me complicar na resposta. Não, é que você e todo o seu futebol, queria saber da sua experiência, jogador e tal, jogou em muitos lugares, não? Alessandro não tenho experiência nenhuma. <risos> Bom, a gente tem o Santos aqui, o nosso primeiro time sorteado. A gente consegue colocar aqui na tela para o pessoal ver e eu explicar um pouquinho dos confrontos, como vão funcionar. Não temos? Então, agora temos. Olha o Santos aqui. Só para explicar melhor para vocês como vai funcionar, a gente sorteou o Santos aqui. Agora a gente vai saber quem o Santos enfrenta e depois a gente vai sortear também o próximo confronto. Aqui de baixo, lembrando que daqui a gente vai ter um semifinalista e também um finalista. Depois a gente vai lá para o outro lado do telão fazer a mesma coisa, certo? Vamos ver quem o Santos enfrenta, Chico? Vamos lá, então. Mexe bem aí. Vamos ver. Pum, pum, pum. Santos irá enfrentar o Atlético Paranaense. Santos e Atlético Paranaense confirmado, então... Lembrando também que é, o campo, né, o, man o mando de campo, a gente vai sortear daqui a pouquinho, quando a gente acabar esse primeiro sorteio dos confrontos, a gente faz o de mando de campo logo depois de um intervalo, mas fica aí que você vai entender tudinho depois. Grafite, para esse confronto, tem algo a dizer ou mata-mata não tem, tem muito o que falar? Eu vou, eu vou ser repetitivo aqui, né, sempre equilibrado. né, tem Atlético que... Paranaense e Santos sempre dão grandes jogos, né? ainda mais no mata-mata como este. Entendi. Grafite vai ficar em cima do muro. É isso, grávido. Para não se machucar, para não cair, né? <risos> tá certo. Vamos ver qual é o próximo confronto. Vai lá, gráfico. Vamos. Segunda. Segundo confronto. Teremos o tricolor gaúcho. Olha o Grêmio aí. Grêmio que o Grêmio vai enfrentar nessa Quem fase, hein? Quem será? Quem será? Está nas mãos de Henrique Pedrotti, com o nome artístico de Oxi <risos> Obrigado. Vai, vai lá, Chico. Posso ir? Pode, por favor. Então, vamos lá. Vamos ver. O Grêmio irá enfrentar O Flamengo. Eita. Grêmio e Flamengo. Essa hora o seu Twitter tá como, Chico? Ai, meu Deus do céu, não <risos> Bombando. Sei. Bombando. É, tá. A torcida falando, nossa, culpa do Chico, que colocou o Grêmio com o Flamengo e tudo mais, culpa do grafite, dá lê. Mas tá aí, desse jogaço, hein? Jogaço. Renato Gaúcho vai reencontrar a sua ex-equipe, né? É verdade. Será que vai ter lei do ex de técnico? Rapaz, lei do ex tem quase todo dia no futebol brasileiro, viu? Que é um troca-troca de jogadores, treinadores. Mas vamos que vamos. Certo. Bom, ó, só lembrando que aqui a gente tem os dois confrontos que já estão definidos. Lembrando que também a gente tem uma semifinal que vai sair daqui e também um finalista que sai deste lado. Certo? Agora eu vou lá para o outro lado para a gente fazer a mesma coisa. Olha só, aqui está completinho. Santos e Atlético Paranaense, Grêmio e Flamengo. Agora eu vou mudar da licença aqui, hein, meninos. Claro à vontade, Para a gente ver aqui... O que, que vai acontecer deste lado? Vamos esse lá. Esse lado aqui tá. Vamos descer aqui. É, você falou que não tem jogo fácil. Eu falar é. só jogo difícil ali, mas aqui também vai ser, então. Vamos vai embora. lá. Agora. Eita! Alê, ale, ale! É. <risos> São Paulo Futebol Clube. Olha o meu tricolor aí. Mas hoje eu estou em parçal porque eu estou trabalhando, Grafite. Vamos deixar as coisas de lado. Não é culpa minha se, cair, se a gente perder, se a gente cair num time mais difícil, num grupo mais difícil. Se a gente não for campeão, não encho as minhas redes sociais de xingamentos, porque não tem nada a ver com isso. Agora não tem, tem para onde correr, não. Não tem. Essa fase aí... Exato. Vamos ver quem, quem meu tricolor vai enfrentar, Chico. Com licença. Olá, hein? Lembra do Twitter. São Paulo, São Paulo. Enfrenta. Cadê o São Paulo? Não apareceu aqui. Ainda. É verdade, tem que colocar o São Paulo aqui no cantinho pra gente ver. O Fortaleza. São Paulo e Fortaleza. Confronto definido. Não apareceu. Por que tem que ficar essa arte bonita na tela lá? Sim. São Paulo de um lado, Fortaleza do outro. Eu ia perguntar se. Tem algum favorito, mas não tem, né? Mata-mata é, é outro esquema, né, Grafa? Confrontos da, das quartas do ano passado, né? São Paulo e Fortaleza. Não foi São Paulo e Flamengo? Agora Seme. você pegou. São Paulo que eu pro Grêmio, eu sou lembro. Teve São do... Paulo e Fortaleza no é, é. confronto tricolor ano passado teve, né? Dois, dois jogaços, né? 2 a 2 e 3 a 3 Dois jogaços. Mas eu ia te perguntar, quando é jogo mata-mata, tem alguma hora ali que você acorda, quando você é jogador, você acorda e fala... Hoje eu vou jogar muito bem. Ah, não. Tem que, tem que estar preparado já na semana do jogo, né? Eu era aquele negócio, primeiro toque na bola no jogo já. Eu já sabia se eu ia jogar bem ou não. É, se mas... eu errasse o primeiro toque, eu sabia que eu ia jogar bem. Sério? É, mas eu não errava de propósito. Eu tentava fazer o passo <risos> certo. Aí se você visse que tipo, você ia jogar mal, você tentava errar o segundo é, você dava também. Mas existe jogadores, tem jogadores que na concentração, no almoço, ali, já vou, tô na nhaca hoje. Hoje eu tô querendo. Tem de tudo no futebol. Rapaz. São Paulo e Fortaleza definidos. Vamos para o último confronto, por favor. É, acho já aqui Vamos pegar junto. A Peguei Peguei. Ela, Mexe, exatamente. Mexe grafite. Muito bem. Aquele suspense para o Brasil, né? Abre o primeiro grafite. Eu tô com mais um tricolor. Agora o do Rio de Janeiro. Fluminense. E o Fluminense enfrenta o... Oh. O... O... Oh. O... O... Vamos ver. O Fluminense pega o Atlético Mineiro. Fluminense e Atlético Mineiro definido. Então, lembrando que destes confrontos...